Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio, tá bom? Já deixei aqui posicionados tarôs que vou usar e o oráculo. Então, vamos lá. Vou dar uma afastada aqui. E aí abrindo espaço para a nossa leitura. Vamos saber aqui como está o momento de Capricórnio e qual mensagem que precisa ser transmitida nesse momento. Meditação. Vamos cumprimentar com esse outro tarot, tarô do amor... Deixa eu tirar aqui da luz. E vamos complementar também com esse outro tarô aqui de Waits. Capricórnio, é o momento para você fazer cada coisa de uma vez, no sentido de prestar atenção no que está fazendo agora, para sua mente não vagar sem rumo ou se perder em pensamentos que não te fazem bem. Não precisa fugir da vida para conseguir esse estado meditativo, você pode fazer isso vivendo agora com total presença, até para você prestar atenção aos pequenos detalhes que a vida te envia como sinais ou respostas. É o momento para a introspecção, se observar e observar ao seu redor, de modo que você esteja Preenchido por você mesmo, totalmente inteiro, sem que haja interferências externas te afetando, não no sentido de se defender, mas de se conectar, acender a sua luz interna para iluminar todas as áreas da sua vida, aprimorando o que está bom e minimizando o que não está tão bom, atingindo aí patamares mais elevados de forma estratégica e sutil, pelo caminho de menor resistência. É um limpar de cargas emocionais para receber novas emoções e experiências boas da fonte, que jorra abundância e amor o tempo todo para você. Vamos complementar a nossa leitura com uma mensagem finalizadora do oráculo. Então vamos lá.